Gisele, só as pessoas que não planejaram ter um filho, não planejaram a gestação, que terão dificuldades durante a gestação ou no contato com o seu filho depois de nascer? E aí a gente vai ver que não. Não há uma regra. As dificuldades na gestação e na vinculação e no contato com o bebê né, não serão apenas daquelas que não desejaram mas daquelas que também quiseram, lutaram, planejaram, tentaram inúmeras vezes para que isso aconteça. E por que as dificuldades surgem, então? Porque as mudanças no corpo dessa mulher são inúmeras, são variadas, né? Então, mudanças aí no corpo, as questões hormonais, sociais, de trabalho, de, de, de, com a família, com o cônjuge, com demais familiares e amigos. Então, isso muda, muda essa rotina. Ela não, não faz mais as mesmas coisas que ela fazia antes de gestar. E aí, isso pode gerar dificuldades para ela conseguir se adaptar a isso. E, além disso, a gente vai ver que a maioria das mães, quando está gestando, cria no seu imaginário um bebê perfeito. Isso a gente escuta de várias mães dizendo, né? Ah, eu desejo um filho que vai ser bonzinho, que ele não vai chorar, que ele vai dormir a noite inteira, é, que ele vai, vai mamar super bem. Então, a gente vai criando um imaginário sobre como vai ser a criança. E isso é super positivo, a gente precisa continuar fazendo. Só que, quando ele nasce, a prática não é do mesmo jeito. Ele não dorme quanto eu gostaria, ele não mama da forma que eu desejaria. E aí isso vai me gerando, além da frustração, porque não era da forma que eu imaginava o meu filho, eu preciso me adaptar à rotina dele e não a minha. Né? Desejaria muito que ele se adaptasse à minha rotina, que ele dormisse 8 horas por noite sem acordar, para que eu também dormisse às 8 horas da noite. Mas isso não vai acontecer. Na maioria das vezes não acontece. Né? E aí, então, a mãe precisa se adaptar, precisa ter um jogo de cintura para conseguir lidar com isso. E isso vai ser para as mães que desejaram, quanto para as mães que não desejaram a gestação. Adaptação é a palavra-chave, para a gente conseguir lidar com todas as novidades que vêm junto com o filho, né? que vem com esse, junto com esse novo membro que agrega a família. Tá ok? Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí sobre a, a dúvida do nosso seguidor do Espaço Família. E convido você que está assistindo, tem alguma dúvida, é, quer sugerir algum assunto, me procura lá no Instagram, psicóloga Gisele Fux, escreve lá o que você gostaria que eu processo de informação para você, e aí a gente vai poder conversar e trazer essas informações no próximo programa. Tá ok? Tchau, tchau!